Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil gente hoje eu estou numa casa aqui em Gramado no condomínio Alphaville gente uma das casas mais lindas que eu já filmei porque ela tem um detalhe que eu sou apaixonado gente os carros ficam todos lá embaixo escondidinho eu vou te mostrar Comecei o vídeo aqui, até pensei em começar lá, mas só para te mostrar. Olha só, casa abençoada. Tem uma auréola por trás da casa, meu caro. Será que é a sua casa? Será que é o presente de Deus para você? <risos> Olha só, aqui, gente, o terreno tem 800 metros de terreno, 450 metros de casa. São três suítes, mobiliada, decorada, na frente de uma praça. Uma área verde, linda, maravilhosa no condomínio. Ela tem fundos vista para o vale para a montanha. Lindíssimo, eu quero te mostrar. Então, vem comigo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo dessas mansões que a gente está fazendo aqui na Serra Gaúcha e também na Praia aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Olha só, gente, aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, o seu carro vai chegar por ali, tá? Você vai chegar com a sua caminhonete por ali, vai vir por aqui, né, gente, ó, vai descer essa rampinha aqui embaixo. Por isso que eu falei que a casa tem algo que eu sou apaixonado, poucas casas tem, talvez eu goste porque isso não tem na praia, né? Mas é igualzinho casa de cinema, meu cara, o que que é, Diego? É isso aqui, meu cara, olha só, você estaciona aqui, cara, uns 5, 6 carros aqui, tranquilo, gente, ó, no abrigo, protegido. Olha que top isso aqui, gente, olha aqui. Sensacional essa casa, essa mansão, gente Ela tem 450 metros de área construída Eu vou deixar o preço dela aqui embaixo, tá bom? Na descrição, tá, gente? Olha só, coluna, concreto de, Todo pintado aqui, detalhe do branco do gesso Tem luz aqui E olha aqui, gente, ó Olha a sua garagem Olha o quintal da sua casa, na verdade, né? Olha só Solta-se tá pão atrás das montanhas Olha só, gente, que privilégio isso aqui Olha a vista que a gente tem Deixa eu te dizer, qual... Qual proprietário, qual cidade tem uma araucária centenária nos fundos da casa, gente? Eu até vou descer no pote aqui, que eu te mostrar. Ó, toda cuidada, pedindo a volta aqui, gente, ó. Araucárias aqui na serra, são as rainhas aqui da serra. Olha só, gente, vamos fazer a medição, olha só. Olha o tamanho disso, meu caro. Isso faz parte da casa? Você não... não, não tem noção do tamanho deixa aqui no canto vem cá gente sabiá tucano bugio acabou de, ó, acabou de gritar um bugio ali atrás não se apavore tá que não é nada assustador é só um pouquinho <risos> ó, olha que lindo essa cara aqui gente ó faz parte da sua casa meu cara olha que lindo tem um baita terrenão aqui garagem para carro casa de máquina tem umas portas aqui embaixo gente que ali é, tem uma suíte que acessa por ali a área de serviço acessa por ali e olha só já tem até a linha lá para você ó fazer fogo e deixa eu só te mostrar aqui ó, esse patizão aqui até para colocar uma piscina se você quiser uh, deixa eu te mostrar aqui gente o tamanho desse pátio olha só linda na né, casa né gente isso para mim casa sensacional né maravilhosa aqui tem uma plantinha ela tem um nome? Vamos ver. Aldemar, laranja, sanguínea. Sabia? É laranja, gente. Olha só, tem vários pés de laranja aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 10 pés de laranja ele tem aqui plantado, gente. Olha que linda essa casa. Agora vamos lá conhecer ela? Vamos lá então, gente. Vamos fazer aquele truque da cinematografia. Sabe aquele tipo teletransporte do Goku? <risos> vamos lá então, de novo, lá em cima, no Terra na casa. Então tá gente, sem mais delongas, vamos conhecer essa mansão maravilhosa. Olha só gente, aqui na entrada, pedra-ferro revestida. Olha que lindo isso aqui gente, ó. Lindo demais. Essa entrada já é imponente, né? Olha aqui gente, o puxador da porta. Olha só o detalhe que nos espera. Então seja bem-vindo seja bem-vinda à sua mansão aqui em gramado na Serra Gaúcha. gente antes de começar a te mostrar o vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal deixa aquele like a trabalho fazer esses vídeos. óbvio que a ideia é vender mas também é divulgar mesmo que as pessoas não compram então deixa aquele like se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo Vamos lá, então, gente. Aqui à esquerda a gente já tem um lavabo lindíssimo. Olha o detalhe da cuba sobre a cuba, gente. Gente, eu nem sei que pedra essa aqui eu nunca tinha visto. Olha a cuba aqui, que linda, ó. Torneira Rosé. Olha esse espelho aqui, gente. Top, né? Parece que tu entrou numa casa de conto de fada. <risos> ó, olha a cadeira aqui na entrada, gente. Ó, aqui tem duas suítes e eu já vou te mostrar, tá? Dá uma esperada aí. Vamos pra melhor parte aqui, gente, ó. Sala de jantar aqui linda maravilhosa. Olha esse lustre que diferenciado gente, lindíssimo né? Um espelho maravilhoso aqui gente, um paradora aqui estilo Luiz 15 detalhe no espelho. Olha esse detalhe aqui do espelho gente, lindo né? Aqui tem a abertura aqui, tem a abertura lá, tem a abertura para tudo que é lado você verde, você vê o verde, vê a natureza gente, lindíssimo demais. Eu vou eu vou pular aqui a sala e aqui também tá a minha cozinha. Cai direto para essa, essa parte aqui, gente. <risos> olha só. Final da tarde, o sol está se pondo. Por isso que eu vim para cá. Olha só, um sofazão de couro lá. Uma mesa linda, maravilhosa de centro. Duas poltronas, gente, maravilhosa. Uma poltrona aqui para você de peleiro, gente, linda. Fogãozinho a lenha, olha que lindo, gente. Fogãozinho a lenha. Eu sou apaixonado fazer fogo no fogão a lenha. Aqui uma cervejeira, gente. Pia. Churrasqueira. Paejeira aqui também, gente. Ó, uma grelha pra você. Churrasqueira elétrica, espeto elétrico. E olha essa sacada aqui, esse terraço. Gente do céu. Olha a vista que você tem aqui. Vocês vão fazer aqui, ó. Baseado em fotos reais, ó. Olha só. Sentadinho aqui. Olha a vista que você tem aqui jantando, meu cara. Olha só, imagina aqui uma costela com churrasco maravilhoso. Um salsichãozinho da Borrússia. Só quem é daqui sabe. <risos> Prometo, se você comprar, eu aço aqui um churrasco para você faça um da baú sem problema nenhum. Que vista linda tem essa casa aqui, gente. Isso aqui. Acho que é porque eu moro na praia, mas isso aqui para mim é mais bonito que olhar pro mar, gente. Olha só que lindo, olha que maravilhoso. A montanha lá, o sol tá se pondo ali atrás. Tá lindíssimo, tá maravilhoso. Olha o terreno que a gente foi lá embaixo, gente. Olha o terreno, o espaço que você tem aqui. É lindo demais. Lindo demais. Ó, aqui tem uma mesa, então, de oito lugares. Aqui é o espaço gourmet, né? O espaço da comunhão, o espaço de receber os amigos. Uma mesa de centro, como eu falei. Outra cadeira de pelego aqui, gente. Olha só, gente. os cobertorzinho ali, gente. Ó, para você não se assustar com o frio. Agora, você imagina aqui em Gramado. A neve caindo aqui no fundo da sua casa aqui. O sol se pondo. Neve chegando. Olha que, que top isso, essa imagem, gente. Olha só o sol se pondo, a neve caindo, as araucárias aqui, tudo branquinho, acordando aquela geada maravilhosa. Você fazendo aquele café da manhã, o que, que você acha, hein? Lindo, né? Essa parte aqui é linda, gente, ó. O piso é porcelanato acetinado, a casa tem 450 metros de área construída. Três andares, essa parte aqui é a parte mais top da casa. Te mostrei mostrar para o primeiro, porque essa parte é linda demais, gente vai dizer que não dá vontade de não sair daqui <risos> acabou o vídeo vou terminar por aqui <risos> gente só essa parte aqui ó sacada essa, essa parte aqui a sala a sala de jantar a sala de estar lavabo. só essa parte social tem mais de 120 metros 120 metros só essa parte social e a casa tá com um ótimo preço vou deixar na descrição aqui tá bom gente agora sim vamos voltar aqui aqui é a sala de estar Olha só, aqui a gente tem um sofazão para quatro, seis lugares, mais duas poltronas, oito, mais uma mesa para oito, dezesseis, e, cara, e mais uns dez aqui atrás, trinta pessoas aqui acomodadas nessa casa, exagerei um pouco, não, mas dá, Quase trinta pessoas aqui, gente, olha só, aqui tem para todo gosto, tá, gente, olha só, olha o tapete persa aqui, gente, que lindo, ó. olha só, lareira a lenha, Olha só gente, ela é alta, olha que legal essa aqui, a altura da cintura Você pega a lareira, pega a lenha ali já taca ali, olha que top Mas se você não curte fazer fogo, eu amo fazer fogo Porque é uma cirurgia, sabe, é um trabalho que a gente passa pra fazer o fogo <risos> E às vezes as pessoas não dão bola, então tem que tacar a lenha a noite toda Mas se você não gosta, tem a lareira aqui gente, ó Essa aqui é a álcool, só bota o álcool ali, tá acesa Olha esse marmorizão aqui, gente, fora, fora, lindo Televisor tá aqui, tem um quadro ali, gente Que esse quadro aqui, Cara, não deve ser barato isso aqui, olha só É uma tapeçaria, na verdade, ó Bem diferenciado Então aqui é a sala de estar Da casa, sala de jantar A gente já observou aqui Ó, tem até um telefonema aqui, ó Me diz qual é o seu número que eu vou te ligar Pra você comprar a casa Quem é desse tempo aqui, gente? Eu peguei o final desse tempo Eu tô ficando velho já meus 17 anos já foram. Ah, não, não tem 17 anos. Na verdade, a minha idade é. Você vai botar aqui embaixo qual é a minha idade, tá bom, gente? Eu uso assim o um perfil, um skin, um perfil mais de velho, para que faz, faz bem pros negócios, né? Se você adivinhar a minha idade, eu te dou um coraçãozinho, tá bom? Ó, vem cá. Antes da suíte, eu quero te mostrar aqui. Aqui a gente tem uma cozinha maravilhosa, um balcão aqui de passa-prato pra, passa, aqui, gente, ó. Ele é todo de... Cara, nem sei o que é isso. Não é MDF. Parece um vidro. Vou deixar na descrição aqui, tá, gente? Mas aqui eu sei. ó. Aqui é um São Gabriel preto, um granitão, ali uma lava-louça, um fogão top, um exaustor, uma cristaleira, ar condicionado na cozinha, meu cara, aqui, pra você não passar frio nem calor torneiro monocomando, com saboneteira tá ali uh, gente isso aqui é muito, muito importante a gente aí é uma coisa bem simples para você pendurar seus seus pães de prato legal né uh, gente a casa do proprietário não vou abrir os armários tá não insistam a não sei que você compre a casa eu abro tudo para você ó <risos> oh, forno micro toi quente aqui olha tem um, uma onça lá em cima aliás essa casa que custa poucas onças tá? Uma geladeira aqui que tá funcionando já, tá geladinha, vou deixar champanhe para você. Aqui também mais armários, mais uma pia dupla aqui, torneira, mano comando, água quente fria. Aqui um bebedor de água mineral. Olha aqui a vista, gente, ó, da sua araucária. Você tem uma araucária nos fundos de casa, gente, olha que top isso aqui. Então a mosqueteira tá aqui. Aqui a área de serviço, ó. A área de serviço. E aqui, meu caro, nós temos uma escadinha que acessa a suíte lá de baixo. E tem mais um home lá que eu vou te mostrar. Aqui é a casa de máquina que tá cadeado. Não vou, não vou abrir. Uh, agora, gente, eu quero te mostrar as suítes aqui. O Antônio passou correndo aí, <risos> meu colega. Ó, eu vou te mostrar as suítes, as duas suítes maravilhosas que a gente tem aqui, tá? Uh, olha só, aqui um ar-condicionado, cassete central. Aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar Aqui à minha esquerda temos duas suítes, tá? Temos uma aqui e outra lá. Eu vou te mostrar essa aqui primeiro. Aqui uma, uma cama de casal, lindo, maravilhoso. Papel de parede nos fundos, lustre aqui também. Olha esse espelho aqui, gente. Top, né? Bem diferenciado, né? Ar condicionado split, televisor, uma janela que é automatizada para o lado ali. Aqui a gente tem o um banheiro, gente, ó. Esse quarto aqui tem tranquilamente seus 50 metros quadrados. Aqui tranquilo e aqui, gente, deixa eu te mostrar. Ó, aqui a gente tem a suíte principal. Vem cá, aqui a gente, ó, seja bem-vindo à sua suíte principal. Olha o tamanho dela, gente. Essa aqui tem 100 metros, tranquilo. Tá, <risos> lustre, cabeceira, estofada. Olha o detalhe aqui do guarda-roupa, gente, ó, dá para ver os panos de prata. É vidro aqui, gente, é pano de prato mesmo. que ali, aqui, gente, ó, olha o tamanho desse close. Olha que lindo, maravilhoso Olha o tamanho, gente Você guarda muita roupa Aqui, muita, muita roupa mesmo E aqui, meu cara ó, Nós temos, então A suíte dessa mansão, gente Olha só, amanhã entrou massagem Chuveiro aqui, a gás Aqui nós temos duas cubas, tá, gente Casal, espelho grande, ar-condicionado No banheiro, meu cara, que luxo é esse essa aqui é a parte terra da casa agora eu quero finalizar o vídeo e te mostrar A suíte que tem lá embaixo Vem cá comigo, vamos lá? Olha só, gente, desci pela escada aqui, tá? Uh, aqui de frente para uma suíte aqui Uma segunda, uma terceira suíte na verdade Cama de casal, papel do parede com capa de zebra <risos> Não, branco e preto, tô brincando, gente Aqui é uma poltrona aqui também com Guarda-roupa aqui, gente O televisor tá atrás de mim, já vou te mostrar Aqui, gente, olha o tamanho desse banheiro de ligar a luz aqui, olha só o tamanho, gente. Ó, bem espaçoso, bem iluminado. Aqui, iluminado por, por iluminação elétrica, né? Deixa eu ver a gás aqui, gente. E aqui esse andar, ó, ali é a janela que sai lá na garagem que você viu no começo do vídeo. Essa porta sai na garagem. E aqui tem tipo um depósito, um home office. Olha que espaço legal para você guardar um monte de coisa aqui. Armário, gente, ó, um cantinho ali. E aqui, gente, ó, uma mesa, uma bancada de granito. Mesa para você fazer o seu home, para você fazer o seu estúdio, para você tocar aquele rock, pra montar sua banda. <risos> gente, a casa tá à venda, é isso aí. Se você tem interesse, chame a gente, a casa vai vender. É uma excelente casa, tá bom? Deus abençoe seu dia, sua semana, até o próximo vídeo, gente. Tchau, até mais. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, gente, não vai embora, não acabou o vídeo não, olha só. Tô aqui na frente da casa e agora eu quero te surpreender. Quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Muita gente aqui não é inscrito, se você viu o vídeo até o final, se inscreva. Eu quero dizer para você, corretor de imóveis que me acompanha aqui, colega, amigo, uh, eu estou lançando um curso, vai ter aula gratuita, vai ter muitas coisas gratuitas para você, corretor. Saiba mais, tem um link aqui embaixo na descrição, tá bom? Então tá, gente, Deus abençoe seu dia, te dê bastante paz, bastante saúde. Aos meus colegas, muitas vendas. Deus abençoe os negócios de vocês também. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente.